daí diz assim, tá, mas então eu vou cobrar só dos colunistas, esse colunista já não tem mais apelo a opinião dele, eu vou te dar um exemplo, no Brasil uma coisa que sempre se diz ah, a rádio que transmite futebol o torcedor fanático sempre vai ouvir aquilo isso inverteu com as rádios online então agora seria como se tivesse uma rádio online do Benfica só com torcedores do Benfica e com a banda que a gente tem a internet no e nos estádios com wi-fi Tu não escuta mais rádio, tu não leva um radinho. Vai foi, nem rádio tem. Então o que tu vai fazer? Vai botar, vai lá chegar no site, vai sincronizar, vai botar no extremo e vai ouvir. Torcedores do Benfica narrando o jogo do Benfica. Torcedores do Porto narrando o jogo do Porto. Torcedores do E é mais verdadeiro. Porque quando ele gritar gol do outro time, tu não vai dizer assim, hum, ele gritou gol do Porto mais forte porque ele é do Porto. Ah, ele gritou do Porto porque ele é do Porto. Ele gritou do Benfica porque ele é do Benfica. E quando ele não mostrou vibração no outro, é exatamente por isso. É mais honesto. Sabe? Então, essa questão de cobrar conteúdo, quando, na verdade, essa seria a grande chance, é a grande chave dos meios de comunicação se oporem ao que a gente, no Brasil, tem muito, que é o fake news. Ou seja, eu tenho a legitimidade de dar informação correta. Então, deixa eu ser o disseminador da informação. Assim, eu levo mais gente para o meu site, tenho mais tráfego, tem mais adesão, tem mais retalho. Aí, eu vendo publicidade. Anunciantes que querem estar tá com notícias realmente relevantes. Aí, eu levo. E não com assinatura de X euros por mês, de medo de gato pingado Então, assim, é uma forma de não pensar no produto para depois monetizar, que é o que Steve Jobs ensinou, que o Mark Zuckerberg ensinou. Quem vê o filme da, do Mark Zuckerberg é exatamente isso. O brasileiro querendo, estar tá, vamos vender, vamos vender. ele Não, eu não sei o que é isso. Deixa eu entender o que é, depois eu vendo. O que eu vejo nos meios de comunicação tradicionais é a gente tem uma meta financeira para entregar, tem que entregar de qualquer jeito, bota valor aqui, bota valor ali. E às vezes isso está matando o próprio produto. Então, eu vejo que o grande desafio não é se manter. É como fazer as novas gerações perceberem valor. Porque as marcas sempre vão querer anunciar, essa é mídia de alto impacto. Mas como é que ela vai ser consumida? <susurra>